Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, né? Ah, tentei me arrumar, me ajeitar aqui no... para colocar o celular, mas tá aí já, né? O quadro não tá torto não, viu gente? É o jeito que eu tô pondo o celular aqui, eu não consigo colocar ele reto. Então, fica, fica parecendo que o quadro tá torto, mas o quadro não tá. Eu preciso centrar um pouquinho mais. Ah, mas tá bom. Oi, pessoal, de novo. Olha, a conexão tá caindo demais aqui hoje. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Mas volto a dizer, eu tô com muita saudade do Vladimir. Gente, ele tá lá na casa dele, eu tô aqui. Tá, sabe, a gente fala de vez em quando pelo WhatsApp, mas eu não sei, a gente sente saudade de estar com a pessoa, de conversar, de bater papo, eu preciso tingir esse cabelo, tá horrível, né? Então, a gente sente saudade de conversar com a pessoa, de bater um papo, de trocar ideias, enfim, é o que eu, eu tô sentindo falta, mas em breve... Né? se Deus quiser, se o coruna deixar, se nós realmente seguirmos o nosso caminho direitinho, em breve vamos voltar a fazer o programa juntos. E falando nisso, hoje eu quero tal Marcos Cauquian aí, boa noite, Marcos, a Denise Magalhães, eu vi também ah, agora há pouco, agora esqueci... Ah, oh, meu Deus, ah, como é que é? Ah, é, é ela foi, é uma amiga cliente lá de Campinas, né? Esqueci o, o nome dela agora. Porque a gente fica meio agitada acaba esquecendo. E eu tava aqui, né, agora há pouco, pensando e eu estou baseando por mim. É, realmente eu não estou parada, não estou, porque se eu parar eu tenho um troço, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa assim, eu tenho momentos para ficar quieta, quando eu estou refletindo, eu não gosto de ouvir nenhum barulho, não gosto de nada disso, porém, eu tenho uma dinâmica muito fluida, muito rápida, eu preciso sempre estar em movimento, uh, fazendo alguma coisa, uh, sabe, realizando algum projeto, ou, ou colocando algum, algum projeto em andamento, e assim, me baseando por mim, eu e com algumas pessoas que eu tenho atendido, que eu tô atendendo online, aliás, se vocês quiserem, né, a Deise Haruko também entrou, uh, então, me baseando por mim, por algumas outras pessoas, ah, da, da, das sensações que nós estamos sentindo desse momento ah, tão inesperado, né? Que nos pegou assim de surpresa. Então, eu vou falar um pouquinho e eu Tive isso, eu não vou negar para vocês, com tudo que a gente tem uma compreensão, tem uma cabeça já um pouco mais aberta tal, eu me senti algumas vezes estressada. Senti, não porque eu não tô podendo sair de casa, não é por isso. é Em pensar, e, e também com as pessoas que eu tô atendendo né, online, em pensar assim... Gente, como que nós vamos voltar? O que, que vai acontecer na nossa volta? Como, como que isso vai engrenar? Como que vai acontecer essa engrenagem? É, será que eu vou voltar à mesma arma, hein? Eu acho que não. É, vocês, né? A Denísia, a Deise... Outros que estão aí me, me, me ouvindo, participando do programa, vão voltar do mesmo jeito? Você acha que você... O que, que você está observando? O que está que te passando? Quais são os movimentos que você está tendo? Né? Os movimentos interiores que, que, que, que, que, é, que você está sentindo, que você está tendo. Quais são esses movimentos? O que, que esse momento está te mostrando? Foi uma coisa tão inesperada. O planeta, o planeta, gente, e olha, porque nós somos, nós, vive, nós convivemos com uma sincronicidade, né? Por exemplo, a pessoa está lá na China, ela entrou numa sincronicidade e o que está que atingindo? Os pensamentos da maioria estão na mesma. Hoje eu estava conversando com o meu dentista, né? Que aliás eu quero mandar um beijão para ele, o, o Jurandir, maravilhoso. É bom dizer que também ficamos estressados, somos humanos, como seremos como, é, somos seres humanos. Como seremos? Boa pergunta, né? Exatamente. E eu tava falando, eu tava conversando, Sandra Mara, é verdade, né, Sandra? E eu tava conversando com ele e falou, sabe, Armin, eu, eu preciso vir atender alguns casos, porque senão eu, eu endoideço, né? Eu não consigo, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que trabalha ativa. E, e aí nessa conversa me passou uma coisa muito forte na cabeça, devido aos meus pensamentos, que, que eu sei que eu também vou captando e também com as pessoas que eu estou atendendo. Ele falou, o pessoal tá com muito medo. Eu falei pra ele assim, olha, Júlia, é o seguinte, o pessoal pode estar tá com muito medo, mas o medo maior, o estresse maior, sabe qual é? É o financeiro. A, a sensação, o medo de ficar sem dinheiro. O medo de como essa economia vai girar. O medo, sabe, o medo é do corona? É. é. Tá sendo algo muito traumático? Está. Mas você que está aí me assistindo, me responda. Oi, mestre, você também entrou. Boa noite. O seu medo maior, qual é? Tudo bem, o corona, cetagem, setagem, nós estamos nos preservando, tal, tal, tal. Agora, o que nós estamos sentindo na pele? O corona é um vírus, é invisível, tá aí, né? Aquela coisa, você diz assim, não, eu ponho uma máscara, eu me paramento de uma certa forma, chego em casa, tiro tudo, lavo na candida, uh, ponho álcool, gel e não sei o quê, não sei o quê, resolvo, e o dinheiro? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a vida financeira? Principalmente das pessoas que trabalham, né? que, que tem assim, aquele, aquele dinheiro é, que vem por meio de um trabalho. Não é um, um dinheiro que vem todo mês certinho, porque a pessoa ela, ou é aposentada, ou tem aplicações, ou tem isso e aquilo, né? É, e a pessoa está mais ou menos aparentemente tranquila, não, vem todo mês, a Sandra coloca, colocou aí, a economia vai ser assustadora. Isso é que está pegando mais. Pelo menos com as pessoas com as quais eu estou trabalhando, estou conver conversando, inclusive comigo. Como que a coisa vai vir? Até onde aquilo vai começar a girar e trazer? Estou percebendo que precisamos de, de pouco para viver. Precisamos da família sempre, dos amigos, que somos tão passageiros. Não estou com medo, estou com receio de como vou viver sem dinheiro. Gostaria de ter boas ideias, ter criatividade para o um novo trabalho, é chegar aí. Vocês estão percebendo que a maioria que, por exemplo, tem um serviço, trabalha uh, em alguma profissão ou é autônomo, como no meu caso, a pessoa está começando a se querer se reinventar, né? Para ter um, um, um trabalho, por exemplo, que ela sabe que vai ser rendado daí para frente. O universo está nos dando oportunidade pela dor e pela doença de acordarmos espiritualmente. A Deice está falando, não sou aposentada, vou fazer 60 anos e trabalho em uma grande empresa que já está com dificuldade. Vocês estão percebendo, gente? Está todo mundo desse jeito. Todo mundo, desculpa, a grande maioria está desse jeito. A insegurança está debilitando a pessoa. E quando a pessoa debilita, ela fica estressada. Por quê? Por mais que... Esse confinamento tá sendo uma prisão... É como se estivesse prendendo suas asas, estivesse prendendo e corrompendo você por inteira, por inteiro. Aquele pai de família que tá em casa com os filhos, com não sei o quê, o que será que tá passando na cabeça dele? Será que ele tá, sabe, será que aquele pai, ele tá tranquilo, ele tá falando, não, eu vou conseguir manter minha família, eu tô ou, ou quando ele está sentado brincando com os filhos, o pensamento deles, olhando para aqueles filhos diz assim, será que, <risos> que, nós, que eu vou poder oferecer a vocês a mesma qualidade de vida? Vocês pararam para pensar, gente? Como a coisa está ficando? E outra coisa que eu percebi, até comentei com uma pessoa, Gisele Cristina também está aí, eu estou com medo do que pode acontecer, do que pode acontecer ainda. Olha, é, mas deixa eu só complementar aqui. Uma coisa assim, eu mesma já tive vários problemas de saúde por causa do nervoso. Então, Sandra... A maioria das pessoas que eu estou atendendo estão nessa condição. Graças a Deus, de repente está vindo uma luz nelas, elas estão se ligando mais. Sabe? Se autofavorecendo de alguma coisa. Porque nós vamos ter que mudar o nosso pensamento. Vocês perceberam que quem está vendendo comida... Por exemplo, eu... A Armin moro aqui num prédio, né? E, e tem o um grupo do WhatsApp. O que está o, o que tá acontecendo? Quem está vendendo comida? Quem está quem, quem tá inventando fazer alguma moda? Está fazendo máscara? Está fazendo isso e aquilo? Gente, não está parando o pedido. As pessoas não estão dando conta. No entanto, aqueles que estão vendendo sapato, vendendo vestido, tem alguma coisa como autônomo, estão parados. Isso, isso vai causando um estresse para quem está parado e um mecanismo de perda, de, de, de, de não perceber esse corona para aqueles que estão trabalhando virtualmente. Porque está sendo tudo feito virtualmente. E esses que estão no virtual, será que eles estão torcendo para acabar o corona? Porque isso é que levantou. Isso é que levantou. Por exemplo, quem vende comida, que está fazendo uma coisa bem feita, doce, bolo, sei lá, está todo mundo comendo feito louco, ainda se mantém. Mas e quem está vendendo máscara? Será que esses vão se manter? Eles estão querendo abraçar o mundo né? agora, enquanto o corona está aí. A Gisele Cristina, eu acho que minha ansiedade não está permitindo que eu conecte com o universo. A, a ansiedade e o estresse, voltando para falar um pouquinho do estresse, ele não deixa você conectar com nada, porque você sai de você para entrar nessa ansiedade, no medo e você não vê solução. É a mesma coisa que você estar andando numa. No, no, Vai, imagina assim, uma avenidão, né? um, um lugar bem largo, uma avenida, claro que seja, e você não vê um caminho, você não vê aonde você vai dar, você está perdida e rodando em torno de você mesma, num lugar onde está onde tudo vazio. É, é como se fossem as ruas né, que nós estamos vendo, amplas, largas, sem ninguém, sem nada. Então, você quer se esconder de você, você quer se esconder da situação, você quer fugir dela, mas você não consegue. Esse estresse, gente, ele é muito perigoso. Ele é perigoso tanto para o nosso físico, quanto para o nosso estado uh, emocional que nos debilita, é isso mesmo, exatamente a Sandra está falando, isso vai, vai dando uma debilidade tão grande, o seu pensamento, ele não muda, ele não muda, fora os meios de comunicação em massa, que é o, o, o, o, como é o nome lá do médico, esqueci, o meu, bom, o médico aí, da do, do o ministro, né, da saúde. É o presidente contra, é a favor. O pessoal, ele está preocupado em ver quem vai continuar no governo, em quem vai fazer isso, em quem vai fazer aquilo. Estão atendendo as nossas sociedades, estão. Mas, eles estão aterrorizando a população. Eles estão deixando a população cada vez mais insegura. Quer dizer, nós estamos inseguros quanto a, a durabilidade dessa, desse troço aí, desse corona, o Covid-19, nós estamos inseguros profissionalmente que esse é o pior, esse... É, olha, gente, não tem drama maior do que esse. Se você falar para mim que você tá mais preocupado com corona do que com o que vai acontecer no seu bolso, eu... Eu agradeço, pode escrever aqui. Eu estou mais preocupado com o corona porque o que vai acontecer com o meu bolso, estou tranquilo. Pode escrever, eu duvido, eu duvido. Isso tá, esse estresse que está vindo por causa disso, está mostrando para nós o quanto nós vivemos pelo dinheiro. O quanto nós fizemos o dinheiro, mesmo você que dizia, ai, ah, eu não, eu sei que eu tô bem, Deus vai ajudar, o dinheiro sempre tem, o dinheiro vai vir, eu trabalho daqui, eu tenho um pouquinho, mas aquele pouquinho me dá. Você que tá nessa. Você que esteve nessa. Eu duvido que você, do pouquinho ao muito, esteja tranquilo. Né, Marcos? A somatização dos pensamentos negativos acaba abalando o emocional uh, sem medo do vírus. Verdade, mas com medo porque o vírus, você fala, eu vou ficar trancada em casa? Vou. Tá, eu dou uma descida, põe uma máscara e, e vou dar uma volta, até aí passa, sabe? Não tem problema, isso vai passar. Agora, e o dinheiro? Como vai voltar isso? <risos> Nós estamos amargurando nisso, gente. E essa amargura que vem por conta dessa situação... É lógico que a pessoa, nesse momento, ela está ela tendo oportunidade de se reinventar. Mas faremos o que sem dinheiro nesse mundo? É o mundo do dinheiro, é o mundo do capitalismo, é o mundo, é, sei lá, se é o comunismo, que tudo, é, todo, é tudo com dinheiro, né? no, a ideologia é dinheiro. É, a, a, a, nós viramos escravos dele. Eu não estou me tirando de lado, estou falando de mim também. Só que eu estou repensando e, e como me reinventar se eu sei que as pessoas vão economizar em muita coisa e a única coisa que elas vão, vão voltar aos poucos a comprar. Uh, oi, a, oi, tudo bom, a Florinda? que elas vão voltar a comprar, que elas vão voltar a adquirir, são coisas de primeira necessidade. O consumismo, Sandra, vai cair totalmente. O nosso desespero hoje não é aquele, é, é, o, o, o, as necessidades do pouco dinheiro que a gente pode... É, Pode se manter e ficar tranquilo. Pouco dinheiro que eu digo, o suficiente para você viver bem tranquila. O problema é o consumismo. Nós acostumamos muito com isso. Nós acostumamos, sabe, a, a, a, a, a nós sair, sair de casa, trabalhar, ganhar o dinheiro, voltar e gastar. Pagar as contas e gastar. Sair de casa, pagar as contas, blá blá blá, blá ah, E nós não aprendemos uma coisa. A nos preparar para um momento desses Mas eu estou dizendo preparar emocionalmente Em questão espiritual, nosso espírito tá Mas nós não deixamos ele tranquilo Emocional, uh, Fisicamente, uh, psicologicamente a, a, a falta de tranquilidade É o que está mais ameaçado na população. Os países que estão voltando, dois ou três da Europa, estão zerados financeiramente. Mas nós não estamos vendo, vocês percebem que você não vê um palma além do seu nariz, a não ser a falta para você? E o quanto você... Você já percebeu como é que você acorda? A maioria das pessoas estão acordando com angústia. Porque elas acordam com angústia porque é um dia a mais que elas vão ter que passar com esses companheirinhos de pensamento que vão consumindo os neurônios, o cérebro dela. São esses, esses, esses pensamentos né, que estão abalando totalmente o, o sistema emocional dela. O oportunismo: alguém falou aqui alguma coisa? O oportunismo dos políticos fazendo campanha política nessa pandemia é um crime. Pois é, eles estão nesse crime e, e eles estão conduzindo a coisa, ou pensando que todo mundo está indo na onda deles. Eles não estão percebendo que a população, nesse momento, não quer ouvir isso. A população quer um apoio, ou a população quer... O um sentido, por exemplo, já que estamos todos assim, estão se aproveitando mesmo para fazer campanha, para fazer uma coisa ou outra, né? principalmente daqui de São Paulo, nós estamos vendo. né? E, e, e nós aqui, sabe, estamos uh, dilacerando... Todo o nosso espírito. Oi, Virgínia. Boa noite, meu amor. Eles nunca pensam na população. Não, eles não pensam. Porque se fazer política fosse pensar na população, não ia querer ter tanta gente na política? Vocês acham que eles queriam, iam querer ser políticos? Se eles pensassem do estresse. Eu vou, eu vou dar alguns sintomas e depois vocês vão me respondendo, tá bom? Acordar com angústia e com uma ansiedade que você quer sair da cama e quer ficar na cama. É um conflito. Eu saio ou continuo na cama? Uh, uma, uma uma falta de noção de tempo e de espaço porque quando você faz assim você desperta né estou dizendo despertar não de acordar do sono para você o teu pensamento está no quê? como que eu vou fazer como que vai ficar eu sei que nada vai ser como antes mas vai ficar pior porque ninguém está pensando que nada vai ser como antes vai mas vai melhorar não, eu duvido que alguém esteja pensando nisso desse pessoal que está me assistindo. Eu duvido. Se tiver, por favor, me fale. Fale a mim, você está enganada. Eu estou pensando que vai ficar melhor. Muito triste mesmo, Sandra. Porque as pessoas quando nós pensávamos que cada um ia entrar em si, fazer desse momento, um momento de reflexão, vocês perceberam que, os, que o próprio meio de comunicação não está permitindo? Para as pessoas que estão ligadas nele, ele, eles estão fazendo terrorismo. Vocês perceberam? Você vai naquele WhatsApp, está terrível. Você não sabe se ri da comédia, do, da palhaçada, se chora quando escreve do Covid, se faz isso, se faz aquilo. A pessoa não consegue se desligar. Boa noite, Ana Francisca. A, a pessoa não consegue sair daquela sintonia terrível e, ao mesmo tempo, ela não está vendo um, um... É como... É aquele tal negócio, né? Ela não está iluminando o túnel. Se pelo menos ainda ela visse uma iluminação no fim do túnel. Ela está vendo uma escuridão. O fake news, então, está horrível? Isso aí nem se fale. Precisamos que fique melhor. É necessidade. Eu concordo com você, Deise Haruco. Precisamos, mas não está. Eu pensei no começo, eu disse assim, nossa... É a hora da mudança. O que estava sendo dito, né? Que o um momento chegaria onde toda a humanidade estaria dentro de um mesmo patrão. Dentro de que o pobre e o rico, estou falando de novo de dinheiro, o capaz e o incapaz, o triste e o alegre, Estariam numa, numa mesma sintonia e cada um iria repensar. E esse repensar faria com que nós pudéssemos escolher o melhor e que seria feita uma limpeza no planeta para a transformação. E pelo que a limpeza vai ser forçada. De uma forma simples, ela vai ser dolorida. Porque o homem, ele não quer mudar, ele quer voltar para o conforto. O estresse está deixando ele sem dignidade. Ele está disfarçando. Oi, Fátima, tudo bem com você também? O homem está disfarçando. Ele está perdendo a noção, ele está perdendo o sentido. As pessoas já estão num ponto de desequilíbrio Que elas não sabem nem o que estão falando E o que eu percebo Nós estamos até um certo ponto no mesmo barco nós, nós estamos de, eu, eu digo assim, sabe, Ana Francisca Que nós estamos no mesmo oceano Mas não estamos no mesmo barco Por exemplo, você não está no mesmo barco Que aquele outro que tem... Dois mil funcionários. O que tem dois mil funcionários não está no mesmo barco de um funcionário dele que agora está com medo de como vai voltar, se vai voltar. Que recebeu as férias. E depois, e aí? Vai ter emprego depois disso? Você entendeu? Nós estamos dentro de uma mesma situação, mas quando se diz no coletivo, mas não estamos direcionando, a nossa direção, ela não está indo para o mesmo lado. Lógico que é naquele mesmo mundo, é naquele mesmo, aqui no planeta Terra, vamos dizer, mas cada qual está se estressando, está se aborrecendo, está sofrendo. Teve uma pessoa, sabe, de como ela vai lidar depois. Teve uma pessoa que, que eu atendi ontem. Amo tudo que fala. <risos> Obrigada, Fátima. Teve uma pessoa que eu atendi ontem e ela falou assim pra mim. Armin, eu... Pensei em poder deixar os meus filhos bem e os filhos deles, né? Fiz até já um esquema de como deveria de ficar. Infelizmente, eu não soube lidar com isso, porque eu comprei muitos imóveis e eu não estou tendo retorno de aluguel. Vocês entenderam? Do que, que serve tantos imóveis se as pessoas não têm dinheiro para pagar aluguel? Aluga e ainda vai ter que ficar na dívida. Vai ter que pagar o advogado depois e de onde vai tirar o dinheiro? Não tem de onde tirar. E se aquela casa de aluguel for o único teto, não sei. Na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. É né? isso mesmo. Eu, eu digo tempestade, mar... Oceano, turbulência, aparentemente tranquilo, mas não tá, não. Muitas vezes a pessoa tá rindo, porque tá rindo, às vezes até de nervoso. Então eu pergunto para você, como eu acreditava, espero continuar acreditando, que essa mudança que Toda essa, sabe, que, que não viesse como estresse, mas viesse como cansaço. Como cansaço da mesmice, para que nós pudéssemos é, encontrar o novo, se reinventar, é, sabe, entrar no mundo novo. E não um admirável mundo novo. Onde todos querem... É, praticidade e o conforto do anterior. A insegurança, sem dúvida, o estresse é a própria insegurança, viu, Virgínia? É a própria insegurança. Ah, eu pergunto pra você, tá adiantando fazer corrente? Tá adiantando vibrar só na fé? Tá adiantando, adiantando, adiantando, adiantando. Clamaram tanto pela paz, a paz veio, não tem guerra. Aparentemente não tem guerra nenhuma. A guerra tá invisível. A guerra não tá no corona, tá no corona, lógico. Mas vocês vejam bem, não é o medo de pegar o corona, é o medo de não saber o que fazer, está se vendo perdido dentro de um... como se tudo estivesse na escuridão. Então, hoje, as pessoas estão assim. Ah, eu vou olhar para o céu para ver se tem uma estrela que vai vir ajudar a gente. Note-se que o ar que respiramos, simples, é de graça. Está, está em sendo mais valioso que a fortuna que não compra a cura de certas doenças. Pois é. Morreu o dono de um banco imenso, da Espanha, que tem aqui no Brasil também. Sabe do que, que ele morreu? O dinheiro dele não comprou? Ah, ele morreu com corona sem poder respirar. Né, Grace? Né, Virginia? Reclamam tanto da educação e dos professores, pois é. Os pais hoje não estão sabendo como lidar com os filhos. Porque eles estavam tão no consumismo que eles estavam comprando os filhos. Eu, eu dou isso, eu dou isso, você fica legal, viu? A mamãe gosta de você, até aqui o que você quer. Vai trabalhando, trabalhando para comprar, encher aqueles filhos com tudo que podiam comprar. E chamando isso de amor. Estou com medo não por mim, pela minha família. Você veja bem, não é questão de você, Fátima, estar com medo de você ou pela tua família? Você está dizendo isso para se pôr de lado, mas é lógico que você está com medo por você. Você está com medo pela sua família? Em que sentido deles pegarem a doença, de ficarem sem nada? De ficarem nessa situação perdidos? Sabe? É, é, não adianta você querer se pôr fora da roda E observando a família lá como se Sabe, você tá no mesmo, você tá de mãos dadas com eles também é, Nós estamos intocáveis Nós estamos sem abraço Quem restou para nós abraçarmos? A nós mesmos o recado que eu tenho a dar para vocês, gente, é o seguinte. É, é muito difícil fazer isso. É muito difícil nessa situação, mas não custa eu dar esse recado como eu estou fazendo com outras pessoas, como eu fiz comigo e funcionou. E tá funcionando. Até os sonhos têm sido sonhos perdidos, né? Uh, homes, escolhem, é? uh, já nasceu fracassado, uh, pediram tanto, agora estão, uh, estão sem conseguir ensinar os filhos. Ah, tá o pessoal que tá habituado a trabalhar, trabalhar, trabalhar, né? É verdade, agora estão sem saber como ensinam os filhos, né? E como eles cobravam as escolas, né? Onde as crianças passavam o dia todo, que tinham que dar comida boa, tinham que dar isso, tinham que dar aquilo. A pessoa nem sabia o que o filho dela gostava. Ela pensou que soubesse. Olha a distância que nós estávamos e de repente essa realidade cair no nosso colo. De repente essa realidade, sabe, falar eu estou aqui, eu sou a realidade. Não adianta você pedir para Deus, Deus já te deu tudo o que Ele poderia dar para um ser humano. Você é a ação DELE. Eu não estou aqui para falar de Deus ou religião, nada disso, mas eu estou falando de uma força. Então, se reinvente, faça sabe o tempo que você está perdendo, se angustiando, sentindo aquele desespero, aquele sufoco, aquele... que chega a perder o ar, porque respirar, nós temos que respirar livres. Isso é respirar. Façam comigo um pouquinho. Vamos lá, gente. Ó, Eu, eu não sei como mostrar tudo para vocês, mas absorvam o ar pelas narinas, levem ele para cima, para o corpo, sintam ele entrar por alguns segundos, contar até cinco e depois liberar, expirar pela boca, sem, sem forçar nada. Eu cresci quando eu absorvi o oxigênio. Agora eu vou soltar o gás carbônico que tá de ruim dentro de mim? Como eu relaxo? Como isso é importante? Né? Ah, eu não vou, não quero mais. Eu vou me permitir ficar triste, Sandra. Mas eu não vou mais me permitir sofrer. Porque o sofrimento vai me desgastar tanto que a hora que eu for voltar para a rua, eu vou querer me esconder em casa de novo. Vocês perceberam o que vai acontecer, gente? Quando eu voltar nativa, eu não vou querer mais. Eu vou querer ficar em casa de novo. Eu vou querer me esconder em quatro paredes. É isso que acontece quando nós entramos nesse pânico do estresse. Nesse desgaste do estresse. Eu, eu não quero, sabe, contra nada. Mas, poxa vida, coloca máscara. Coloca, sabe, pega o seu álcool gel. Sai um pouco. Pertinho da sua casa, quando não, não entre no elevador quando tiver alguém, só entre sozinho. É, não espirre lá dentro. Coloca a máscara já no elevador. Para quem mora em prédio, para quem mora em casa, coloca. sai um pouquinho na porta. Olha, não se aproxima muito das pessoas. Não tem problema se você tem 70 anos, 60. 50, 80. Se você souber manter a distância, chega em casa, tira o sapato, lava a parte de baixo do calçado com cândida, com lisofórmio. Põe o tapetinho molhado no chão, né, com cândida, limpa os pés. Mas para de se sufocar, para de ter medo da volta. Vocês, gente, vocês estão como eu fiquei há um tempo, há alguns dias atrás, com medo da volta. Observa se vocês não estão com medo da volta, me conta. Fala pra mim se vocês não estão com medo de... Como vai acontecer na volta? Porque agora tudo bem, né? Tá ruim, tá? Lógico, sem dúvida. Tipo assim... É, mas tá sendo dispensado isso, eu não preciso pagar aquilo, eu não preciso dar para isso, eu resolvo aqui. O desespero é como vai ficar. É como você vai fazer. O pessoal fala, eu não vejo hora de voltar, eu não vejo hora. Mas e o medo? Será que eu vou conseguir me manter na volta? Você já começa a ver o giro das coisas do carro, e você se vê, não, isso não vai acontecer. E aí vem o medo, vem o desgaste, você entra para dormir, o sono é roubado. O estresse ele dá muita, ele desgasta a pessoa, ela dorme sem perceber. E ela não consegue dormir, fica fritando na cama, porque vai acordando de hora em hora. É, acorda com o peito amarrado, acorda com dor de cabeça, com enjoo, fora quando não põe na cabeça que está com o tal do corona. Se tossir um pouco, por exemplo, essa época do ano, quando entra o outono, eu sempre tenho um pouquinho, eu, eu, eu toço um pouco, me pego um pouquinho a garganta. Vocês acreditam que nem isso aconteceu? Pra eu, não... eu acho que eu afastei tanto tudo que nem isso aconteceu. E se acontecesse, eu já estava me prevenindo. Olha, se der dor de garganta, não é o corona. Você toda a vida ficou assim. E eu repetindo aquilo para mim mil vezes. Tem cabimento um troço desse, gente? para eu me avisar que não vai, para eu não ficar com medo. Eu me peguei fazendo isso. Por que, que você não vai fazer? Né? Então é bom que de repente as coisas estão acontecendo comigo, porque aí eu posso conversar com você e falar como eu, eu, eu, eu, eu consegui, estou conseguindo conduzir tudo, tudo isso dentro de mim. E poder passar para você. Faz assim. a invés... Sabe? Não, não, para um pouco. Para. Vai no lugar da tua casa, se você está com mais familiares, mesmo que tenha crianças. Para um pouco. Fala, gente, o que, que eu posso fazer? Mas não fica maquinando a ideia, entendeu? Ah, eu não vou poder fazer nada, porque eu não sei fazer nada. Não, agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Para. Para com essas maritacas. Para. É, Crie alguma coisa dentro de você e se surpreenda com você. Fala, poxa, eu consegui vencer esse momento. Eu vou entrar, o mundo, o planeta, o planeta que eu digo, as pessoas podem não entrar, mas eu vou entrar na mudança, eu vou entrar na transformação, eu quero tirar todas as lições que esse momento está me trazendo. O que eu sou? Gente, eu percebi que eu vim aqui para ser uma máquina, sabe? Uma máquina que trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, e pensa em chegar no final de semana, agora eu quero, agora você tá relaxando, nós estamos, você viu o que é relaxar? É se desgastar, você não consegue. O que que eu posso fazer? Eu não sei como vai voltar a economia. Eu vou aproveitar... Você que está aí assistindo, você tem o seu, o, o, a, alguma forma de entrar na internet, tablet, não sei o quê, computador, notebook, celular. Aproveita essas redes. Aproveita é, o que a informática está podendo te oferecer. Vai, pesquisa, veja o que você pode fazer. Usando a internet, a maioria das pessoas, elas vão se adequar a isso. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar preso, sem conversar, sem sair. Não, ao contrário. Você vai poder, sabe, desfrutar, mas de uma outra forma. O que, que você sempre gostou de fazer e nunca conseguiu? Ai, ai, meu amor, eu adoro fazer artesanato. Mas quem vai comprar artesanato agora? Como que eu vou vender? Não sei. Inventa alguma coisa. Inventa, ensina pro outro. Vai lá, abre uma rede, sabe? Fala para quem quer aprender a fazer, não sei o que, um brinco, vamos dizer, né? Então, tá aqui, eu vou começar a ensinar. A gente pega aqui. Você pode criar ideias. Para de se estressar. Para. Gente, eu já tô pensando, porque eu cozinho bem. Eu sei fazer muitas comidas armênias. Sei fazer romo, sei fazer berinjela cheia. Sei fazer um monte de comida, né? Muitas comidas. Pessoal que pensa que... Comida armênia, só esfirra, be charuto, não sei o quê. Tem muita comida. Tem muitos pratos. Eu tô até pensando, enquanto eu não estiver atendendo online, enquanto eu não estiver fazendo qualquer coisa assim, eu já aprendi a mexer mais com o Instagram. Enquanto eu não estiver nesse e naquilo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comida que eu sei fazer bem, uma comida armênia e oferecer. Oferecer. Ó, oh, tá aqui. Lógico que a gente ajuda, isso daí é outra coisa, tá? Colaborar um pouco com as pessoas na medida que eu posso. Isso eu tenho feito. Mas você não precisa ficar falando, né? Aqui no prédio eles estão colhendo e tal. A gente, todo mundo ajuda, participa. Dá o que pode <coughs> dentro de uma cesta básica <coughs> para várias famílias. Mas... O que que eu sei fazer? O que que o outro sabe fazer? E, e começa a, a falar, mas como que eu vou pôr isso? Põe, não pergunta como eu vou pôr, põe. Você não entrou aqui agora para me ver? Entra desse jeito. Faz uma live, põe no YouTube, baixa, aprende a baixar o YouTube. Vai lá no Instagram. Você não precisa falar, ah, eu não consigo falar que eu instalado entalada aqui, né? Porque trocentas pessoas estão entaladas aqui. Aliás, se você tiver, pode falar comigo que vai desentalar rapidinho, viu? Isso daí é uma, é, são coisas pressionadas aqui do jeito que você fica. Com aquela pressão aqui na garganta, sabe? Que fica tudo amarrado e tá aqui pelas guelas e a pessoa não consegue se expressar, né? Então, aprenda a falar. Se não conseguir falar no começo, só mostra, só pincela um pouco, mostra. Eu não sei. Se, faça alguma coisa. Sabe fazer uma boneca bonitinha? Sabe fazer isso, aquilo? Tem ideias de jogos? Né? Construa alguns jogos. Faz alguma coisa. Com o que, que você trabalha? Pega o que você trabalha, naquilo que você gosta, e construa por cima daquilo. Mas, por favor, gente, pensamentos carregados vão gerando estresse. Você tá... Ó, você quer? Eu vou, eu vou dar aqui umas dicas para você saber se você está por aqui no estresse já. Que mais um pouco você não vai pelo corona. Você vai por um ataque, entendeu? Que vai pegar o cardíaco. Então... Eu, como eu falei... Como que você está acordando? Você está acordando bem? Ou você acorda... Sem saber o rumo? Ou você está acordando... Já com medo do futuro? Do que... Pro, o, o que tinha medo do passado... Agora está com medo do... Está o, o procurando o passado, né? Está com medo do futuro. Você já, já acorda pensando... Uh, no aluguel do mês, do mês que vem, daqui dois meses. Como que você vai fazer? Fazendo as contas. Começa a ficar angustiado. Vai tomar o café da manhã, não tá com vontade. Mas depois começa, você fala, não, eu vou comer, porque eu preciso. Aí depois deslancha, né? Aí você quer entrar de novo na cama? Saiu, quer entrar de novo? Tudo isso é estresse. É, é estresse, é uma ansiedade, eu tô aqui suando, gente. E tá meio friozinho, hein? Olha como tá a energia. Ah, sabe, aí você olha assim, o que que eu vou fazer? Mesmo que tenha crianças, tenha marido, tenha... mas é uma coisa assim dentro de você, aquele sufoco. Estresse. Os teus pensamentos estão pensamentos de revolta com todos que estão à sua volta, com a maioria ou com o outro. Daí a pouco você se culpa. Estresse. Você, você vai fazer as coisas, você se sente cansado, o corpo cansado. Quando você pensa que vai ter que limpar, fazer uma limpeza na cozinha, mexer na papelada, você fala, eu tô tão cansado, tô tão cansada. Estresse. Aquele desânimo que você não quer nem olhar da janela, da sacada, do terraço para a rua. Estresse. E o seu pensamento só fixo nisso. Como que eu vou viver? Nós vamos viver daqui para frente. Financeiramente. Cuidado. Porque você jogou tudo e todos os problemas naquilo que você mais procurou nessa vida, porque nós viemos acostumados a isso, isso já é um, já é um paradigma, uma forma de pensamento, já é um hábito que nós só valemos no quanto nós temos. Você já se vê como um morador de rua? Já se vê perdido? Como é que eu vou ficar? Estresse profundo. Porque eu te garanto uma coisa: você não vai ficar mal, não. A coisa não vai voltar como nós estamos pensando, pessoal. Ai, vai voltar todo mundo mudado. Vai. Vai voltar todo mundo mudado. Vai. No desespero, a maioria. Cuidado. Cuida de você, pelo amor de Deus. Cuida. Se você não cuidar de você, o fracasso é certo. A hora que você sair e, e não ver a possibilidade de ter o que você tinha e você pode ter muito mais mas você não vê você cai. Não é o Corona não. Vai ser você. Não fica assim não. Não vale a pena. Vamos respirar? Vamos? Para encerrar por aí? E para quem quiser me procurar, eu sou a Armin de Gourmet Gente, eu estou no YouTube, Armin de Gourmandian. Amanhã talvez, ou depois, esse. É, é, eu vou por esse.. Eu vou pôr lá no YouTube essa live. Vocês podem assistir as minhas lives, vocês podem me assistir no YouTube. Podem ir lá se inscreverem, vocês vão me ajudar bastante. Não é época de colaboração, vamos colaborar, compartilhem, compartilhem minhas lives, compartilhem comigo lá no YouTube, se inscrevam, curtam. Vamos todos um colaborar com o outro do que o outro faz de melhor. E para quem quiser me procurar, estou atendendo online. E, e tem uma vantagem, né? Para quem fizer duas vezes, eu dou uma gratuita. É, dou uma gratuita. Seja a radiestesia, seja o registro da memória celular. E vocês ligam, se informa. Energia fria maravilhosa. Vou fazer uma coisa? Eu vou encerrar passando energia fria para vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Como que eu posso passar energia fria? Eu vou passar por aqui. Eu acho que todo mundo, todos que estão aí, que estão me vendo, devem estar sentados, né? A cabeça, eu acho que já deu uma, uma né? Tá mais ou menos tranquilo. Tá, tá sim, tá fervendo, mas já não tá tanto. Então, gente, eu vou passar energia fria pra vocês, tá? Eu posso falar, passar falando. Os pleiadianos são maravilhosos, né? Eles já estão aqui, ó. Eles já estão amparando a gente. E para quem não está me vendo, me vir mais tarde, também vai receber. Né? Vamos, vamos receber essa energia maravilhosa. Vocês sabem que a energia fria não tem toque? Não pode encostar a mão? A energia fria vibracional curadora não pode encostar. Trabalhamos também com os cristais, que eu já deixo tudo aqui na minha frente, né? Que eu uso muito quando eu atendo as pessoas, eu, sabe? Visualiza esse cristal. É pena que não dá pra ver daqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho. Ele, ele fazendo esse movimento no seu peito. Imagina, eu tô fazendo aqui em mim como se fosse em você. Sinta essa energia. Sinta, eu respiro fundo, passo para você também a serenidade, a paz, a vida, a vida que é o que nós temos de melhor. Hoje a nossa eternidade está aqui. Amanhã ela vai estar com a gente. Numa outra roupagem. Mas ela vai estar com a gente. Não desanime de você. Não suspeite da sua coragem. Não se subestime. Confia. Confia. Confia que a vida te traz. Arcanjo Miguel nos ajuda, ele está aqui, Rafael, todos os arcanjos, nós estamos, sabe, rodeados deles, dos arturianos, dos pleiadianos, da força em Cristo, com a força crística iluminando o nosso peito, o amor em nós, como que nós podemos perdoar, se não for pelo amor. Primeiro a gente precisa sentir, devocionar a nós mesmos, o um amor, para que possamos perdoar. Senão nós não vamos nunca perdoar nada, e nem ninguém, principalmente a nós mesmos. A energia fria já está rodando, viu gente? Vem com filetes de luz. Irradiada por eles e aceita pela Mãe Terra através desses cristais, desses seres maravilhosos que estão aqui conosco o tempo todo e que vibram por nós. Porque eles vão viver, eles estão pedindo para que nós vivamos também. Vamos ser felizes? Eu não vou dizer para você se sentir feliz agora nesse momento. Mas traga e sinta uma coisa chamada confiança. Não dê importância aos seus pensamentos de medo. Eles vão continuar aí porque é um hábito. É, é, sabe, nós desde criança aprendemos a, a, a ir para frente pelo medo. O medo de não ganhar, o medo de não ter, o medo de não fazer. Então desafiamos através do medo para encontrar a coragem. O medo está aí. Mas, fala, medo, você não vai me pegar. Eu vou sair desse estresse. Porque eu confio em mim. E a minha fé em todos esses seres que estão vibrando por nós Estão vibrando por mim Coloque você como humanidade Abençoando, não me abandona Ele é comigo sempre Se veja dando as mãos, formando uma imensa corrente em volta, não dentro do planeta, não fora, dentro do planeta. E quando você se observar, você vai ver que você vai estar totalmente imantado e solto e refeito pela energia, pela frequência de luz, que é a paz. A paz é a confiança. A paz é o crer. A paz é chegar aonde você quer encontrar. Chegue lá. Dentro de você e fora de você, tá bom? Meu telefone, para quem quiser entrar em contato, é o 99675-5250. 9675-5250. Amanhã eu vou ter um programa às 3 e, meia, às 15 e 30 às 15h30, pela Vibe Mundial. Aguardo por vocês. E na sexta-feira, às 11:30 h 30 também. Um programa pela Vibe Mundial, tá bom? Vão lá no meu YouTube, vão no Instagram, me curtam no Instagram também. Vamos agitar, tá bom, pessoal? Qualquer coisa estamos aí. Em breve vamos fazer cursos online também. Estou me reinventando, tá vendo? Comecei agora. Me pus, me lancei. Se lance também no que você gosta. Aprenda uma coisa, não é no toque que nós resolvemos as coisas. É na vibração do amor. Sem tocar. Mas vibrando essa frequência, vibrando essa energia maravilhosa. Que é como a energia fria, tá bom? Beijo para todos, paz, luz e harmonia. Até a próxima.